Olá seja muito bem-vindo a mais um vídeo e a mais um imóvel aqui no edifício João Alves Diniz se você acompanha o canal já viu outros vídeos nesse empreendimento e já sabe que é um empreendimento de altíssimo padrão de qualidade olha essa porta pivoltante de PVC já na entrada muito bonita mesmo o um imóvel com a mobília um pouco mais clássica eu diria mas bem moderna, bem atual. Olha que lavabo diferente. Essas chapas de madeira ali revestindo a parede. Um pouco mais clássica, como falei. Olha esse piso excepcional. Aqui a gente já tem um... o quadro de luz ali, revestido com a madeira. Todos os detalhezinhos assim. Bem cuidados, né? Meu nome é Patrick Lopes. Para você que não me conhece, sou corretor aqui no Litoral. Faço esses vídeos para venda. Porém, mesmo que não queira comprar, fica o convite para ficar conosco até o final do vídeo para tirar ideia, se inspirar, sonhar. Talvez hoje você não tenha condições de comprar um imóvel como esse, mas segue na luta, segue na batalha, porque logo, logo. Quando ver você vai estar me ligando e vai ter condições de comprar um imóvel como esse. Tá bom? Eu tenho outros imóveis também aqui no canal, então segue a gente. Essas mobílias, essas decorações, se você gostar do projeto, gostar da mobília, quer o contato de quem fez, tanto a mobília o projeto, solicite aí para mim que eu tenho os contatos e passo para você. Esses construtores também constroem casas em condomínio. Então também se você quer uma referência, essa consultora é construtora Joma. Ela está há mais de 40 anos no mercado, então é referência em qualidade aqui no litoral. Tá bom? Voltando ao imóvel, como vocês estão vendo aí, é um imóvel realmente bem bonito. Completíssimo, finamente mobiliado e decorado e nunca usado. Já vou te passar todos os detalhes aqui para você não perder tempo caso esteja olhando só para a compra. Esse móvel é um 3 dormitórios, sendo 3 suítes: uma suíte individual e uma suíte naquela formatação americana, que é um banheiro no meio de duas suítes com acesso para ambas. Esse móvel também tem lavabo e uma vaga de garagem dupla uma vaga de garagem dupla tá bom o valor do imóvel 1 milhão e quinhentos mil reais fica tudo como vocês estão vendo a famosa porteira fechada novo nunca usado vamos aos detalhes agora do imóvel vamos ver esse tudo completo a ah, eu tenho um vídeo também desse imóvel que não tem eu aqui falando pentejando então se você gosta de ver o imóvel assim mas sossegado só com imagens um clipezinho eu tenho também então não deixe de ver o vídeo se você não gosta da narração tá bom aqui esse imóvel fica de frente para a Avenida Poti sol da manhã aquele solzinho essa mesinha de apoio aí para um cafezinho da manhã ali ao fundo a gente tem uma mesa de seis lugares temos aqui também essa cristaleira já com todas as taças copos tem até uma champanhe ali esperando para a gente abrir e comemorar a sua nova aquisição a realização desse sonho aqui de ter um imóvel no litoral a gente também tem uma vista para o mar mas um pouquinho de longe esse imóvel fica no quarto andar Tá? Então para você que não gosta de andares altos Quer ter mais uma interação com a rua Está no quarto andar Padrão de excelência dessa construção Realmente impressiona Essas quadrias com esse vidro curvo Bem diferenciado quadrias de PVC de alta qualidade Isolamento térmico e acústico excelente ali a vista para o mar é um pouquinho longe mas a gente está a quatro quadras do mar os andares superiores desse empreendimento tem uma vista melhor eu tenho unidade 701 e 901 que são mobiliadas e decoradas também tem vídeo aí e aí você já percebe que tem uma vista melhor que voltando ao imóvel o imóvel também está climatizado esse imóvel, diferente dos demais, a iluminação dele, o projeto de iluminação, deu uma priorizada nessas luzes mais quentes. Ele tem uma, uma luz mais aconchegante, um pouquinho mais escuro, assim, como se fosse uma meia luz. Tem gente que gosta, tem gente que prefere aquelas luzes frias, um imóvel é um pouco mais claro. Aqui a cozinha com essa bancada, o revestimento é um quartzo branco estelar. toda completa eletros todos da Electrolux fogão, forno a coifa, né, o forninho o microondas, a geladeira, conjunto completo da Electrolux. Aqui você também observa, aqui a gente tem uma lave seca. Os puxadores ali embutidos aqui a gente tem mais uma uns armários à esquerda forma uma espécie de dispensa bem legal também ó então tem bastante armário bastante lugar para guardar as coisas é bom vocês dar uma olhada por dentro para ter uma ideia ó. é meio que uma espécie de dispensa né porque várias Prateleiras, curtinhas Aquele revestimento da churrasqueira ali também bem bacana Um apartamento ali num conceito contemporâneo, né? Mais moderno, aberto Os móveis que tem uma pegada um pouquinho mais, mais clássica Nesses tons mais escuros Mas é um imóvel bem bacana Olha esses quadros, esses tons em amadeirados iluminação indireta ali Eu sempre falo se você vai mobiliar um imóvel comprou um imóvel vazio e quer deixar ele deixar ele assim encantador mesmo capricha não só na mobília e decoração mas também na iluminação faz toda a diferença então se atente a isso aqui a gente vai para a primeira suíte cheio de detalhes Observe também os roupeiros poderia ser de um simples roupeiro portas de vidro mas não eles usam a lateral fazem nichos e já usam como roupeiro como uma parte da decoração o que um painel aquela história da suíte que eu falei ó ela interliga um quarto ao outro a privacidade você entrou no banheiro fecha a porta que dá acesso ao outro quarto, então fica uma suíte privativa para você banheiros com a ventilação direta para a rua portas internas de pvc também, Rodapés pvc esse quarto a gente já tem essa configuração para duas camas uma decoração um pouco mais infantil né bem bonito, bem bacana garanto que seus filhos iam adorar olha o contraste dessa desses móveis bem clean com essas cores mais fortes mais marcantes bem bacana aqui também revestimento do lateral do roupeiro já fizeram uns nichos ali decorativos você observou também que até os corredores tem revestimento de madeira e uma iluminação bem bacana aqui uns quadros também bem estilosos bem bonitos mais nichos na lateral do roupeiro eu sei fazer uma diferença que a gente tem um roupeiro gigante são quatro portas uma bela suíte bem espaçosa cabeceira veludada Climatizada, não sei se eu falei no começo, mas o imóvel é todo climatizado Olha que aconchegante essa cabeceira Interiça, né? pega toda a madeira ali Toda a madeira não, toda a parede Realmente é um imóvel de muito bom gosto Caprichado mesmo Com tudo que você tem direito para passar o verão com estilo aqui em Capão da Canoa e conforto. Às vezes a gente vê uma coisa bonita, o pessoal vê assim, acha que é só para ostentar. Não, mas tem qualidade, tem conforto, não é só beleza. Aqui a gente tem o banheiro da suíte, ventilação direta para a rua também, banheiros bem espaçosos. E a gente vai chegando até o fim do vídeo. Se você ficou até aqui, deixe seu like. Curta, comenta, compartilha, realmente nos ajuda muito. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado realmente. Se você assistiu, se assistiu um pouquinho, só também lhe agradeço. Meu nome é Patrick Lopes. Para maiores informações entre em contato, vou deixar tudo que eu falei ali do descrição do, do imóvel aqui embaixo. Tenho outros imóveis também. Até uma próxima. Fiquem com Deus.